Bom gente, mais precisamente Ana Paula, Valdirene, Senhor Sebastião, Ana Aparecida e outra filha que eu esqueci o nome agora, Juliana. Juliana. Estamos. É, os parentes todos deles lá. Estamos saindo agora da pista que vai para Alfenas e estamos indo para uma pequena cidade aqui onde eles moravam, né Ana Paula? Direne, vocês moravam aqui, ó. vamos passar ali hoje, mesmo. porque um amigo nosso me disse o seguinte, falou, ó, você vai fazer um caminho mais curto, um caminho gostoso de, de viajar por lá, vai sair lá embaixo em botelho, você conhece esse caminho? Eu falei, não, não vou, não vou passar por ele não, daí ele falou, olha, é um caminho bom, se o carro estiver bom, estiver em ordem, Pode fazer lá que você vai gostar. Chamada Divisa Nova. Ah, é. A pequena cidadezinha de Divisa Nova. Então, estamos no caminho de Divisa Nova. Eu não sei quantos quilômetros que dá dali, da pista do principal do Trevo, até Divisa Nova, mas não é para ser longe não. Vamos conhecer a cidadezinha que vocês é. nasceram lá na palma. É. Agora se nós viajando, né? cachorro, você que é interessante, ele não tá nem aí, não viu? Sai fora, rapaz! Nossa, desviado, <risos> Os caras tá desviando o cachorro e o cachorro tá de eu boa, né? Até, tá até, nem a, nem até a polícia que tá descendo aí vai ter desviado o cachorro. É. <risos> Essa foi boa, né? Madalena? Então? Até a polícia vai ter desviado o cachorro, gente. Você acredita é isso? Ei, mas essa agora eu gostei, viu, Ana Paula? Um cachorrinho deitado ali na... Numa das ruas principal, o pessoal desviando tá vendo dele. Mas Ana Paula pra tirar o cachorro ah, Ana aí. Paula, é mesmo, Ana Paula. O cachorro tá deitado aqui exatamente, sabe... No, na rua mesmo, na rua, literalmente. Eita, nós, que coisa mais chique. Estamos aqui agora na... Praça principal. <coughs> Bom dia, Olá, onde eu achei um restaurantezinho aqui? Restaurante? Ou oh, uma... Padaria, alguma eu coisa? Eu um aqui. Sim. Tem uma loja de móveis azul na esquina ali, ó. Restaurante de baixo. Obrigado. Tem tá um almoço? 10 hum? ah, pode... horas ainda, sim. Mas tô com fome mesmo. Mas tem um almoço na hora desse, não? Acho que não vai ter, né, velho? Qual é lá? A partir das 11 que oferece almoço A gente foi comida de onde? Comida francesa, resto não tem Aqui é a planificadoria Aqui agora pra gente comer alguma coisa, né? Bate fome, você tem que comer, né? É isso daí. Bom, meus amigos queridos, eu tomei um puxão de orelha esses dias. De um inscrito, olha, sinceramente doeu, viu? Mas ele tem toda a razão. Me perdoe, aparecido Viana. Eu creio que você mora em São Paulo. Se não for em São Paulo, não importa onde você mora. O que importa é que você merece todo o meu respeito e peço de perdão pelo esquecimento. Bem que eu anotei, mas na saída para viajar eu acabei me esquecendo. Mas hoje eu quero te mandar não um abraço. Pode botar aí lá uns um, um 100 abraços já para poder sobrar um pouco. Tá? Me perdoe. Aparecido Viana, inscrito do nosso canal, querido amigo. E sempre que eu puder, lógico, né? lógico, você não esquecer, eu quero mandar abraço para aqueles que me pedem. Agora, com o nosso drone aqui na cidade de Divisa Nova, vamos dar uma passeada por sobre essa bonita cidade? Vamos lá! Já estou vendo um campinho de futebol lá na frente, olha que gramado, gente, que gramado bem cuidado! Parabéns aí para as pessoas que cuidam desse lugar, viu? Parabéns pelo capricho, tá bonito, hein? Tá bonito A imagem da cidadezinha aqui é uma gracinha E as maritacas vão pra cá e vão pra lá Maritaca não suporta drone não, viu? Eu fico preocupado porque a maritaca não é problema Mas olha, hum, gavião é Gavião já andou jogando o drone no chão aí, viu pessoal? É, não o meu né, lógico, mas de alguns amigos meus sim Bom, vamos lá, olha só que belezinha Cidadezinha tranquila, gente, olha só o movimento de carro na rua Isso aqui é uma tranquilidade, olha que beleza hum, gostei, bastante verde Isso é que eu falo gente, dá uma olhada ó Tem uma ali de bicicleta ali embaixo Malitaca passando na frente do drone vamos indo olha uma igreja cristã no Brasil olha só conheço só pelo desenho dela agora viu tô ficando esperto nisso aí um caminhãozinho descendo uma pessoa um pessoalzinho à esquerda ali conversando deixa eu fazer o seguinte um pouco mais para frente agora eu vou fazer o que eu vou virar esse drone para filmar a frente da igreja cristã no Brasil como eu também filmei a Igreja Católica Apostólica Romana ali atrás, ali na, ali, ali na frente, olha lá. Eu vou fazer esse giro aqui, respeitando o pessoal da no Brasil, que tem prestigiado muito o nosso canal, certo? Deixa eu virar para a direita, vou indo para a direita. Oh, o telhado ali embaixo caiu, ó. Vamos agora, olha as maritacas passando, passando rente com o drone. Olá, igreja cristã no Brasil. Mais uma igrejinha. E aí eu me lembro dos inscritos do canal que a gente quer bem. O senhor Vanderlei é um deles. A Neirce Veiga, que está nos Estados Unidos, é outra. É, eu lembrei até da, da nossa amiga do Pedacinho do Céu. Canal Pedacinho do Céu. Gente, podendo se inscrever, vão lá. Coloca lá, Canal Pedacinho do Céu Paraná. E essa é uma igreja da Assembleia de Deus. Só não sei qual ministério. Mas temos aqui uma igreja da Assembleia de Deus. E foi nessa rua aqui que o cachorro estava deitado. É, mas eu não me lembro qual dessas... Ah, foi mais para baixo. Foi mais para baixo. Ou será que foi ali? E agora? Bom, deixa estar. Agora eu vou voltar para o lado da Igreja Católica Romana, que é meu ponto de referência. Sempre devagarzinho para que a imagem fique bonita. ele estar que eu voando outra vez. E elas vêm brava para o lado do drone, ó. Ainda bem que o drone fica firme aí vamos continuar aqui, deixa eu ver agora, um senhorzinho com a sacolinha branca lá embaixo, ali mais umas pessoas descendo na rua conversando olha que cor bonita aqui embaixo, lilás ó, hum, casou bem vamos lá, vamos para lá agora, para esse lado, vamos ver o que a gente encontra de bonito por aqui sossegadinho, olha que tranquilidade gente, que lugar tranquilo um carrinho aqui descendo um carrinho ali subindo e vamos dar mais uma volta ali. Olha só, energia solar. Várias casinhas já tem energia solar. Aqui não é casinha não, aqui é grande, hein? Deve ser um comércio. Vamos pra frente. Maritaca passando. Opa! Outra passando. Uns cachorrinhos lá embaixo, ó. As maritacas. Deixa elas pra lá. Olha que bonita cidade, gente. Gostei, viu? gostei do lugar bonito verde né olha só um senhorzinho tranquilo na bicicleta pensando na vida olha que tranquilidade lá ele ó olha que lugar bonito agora que eu tô observando uma avenida atrás da praça que está de frente com a igreja católica Ah, um telhadinho sendo terminado eu quero voltar aqui com a Madalena com mais calma, pelo seguinte, é, a moça lá disse para mim, a moça da, da padaria disse para nós que tem alguns pontos turísticos aqui na cidade, cachoeira, e a gente quer explorar, a gente quer é, é, registrar esses lugares para que vocês possam também conosco se deliciar com essas imagens. Olha lá, tem... um. O camarada ali gastou um tanto bom com a energia solar. Que bom. Bom, gente, agora estou chegando aqui. Vou descer o drone. Em uma próxima eu quero registrar novamente essa cidade. Que eu quero voltar aqui, quero passar aqui com a Madalena. Outra vez, devagar, tranquilo, sem pressa. E aí vou procurar os pontos turísticos da cidade para vocês. Para mim também que ama essa simplicidade do interior mineiro Bom gente, eu estou saindo com a Madalena agora da cidade de, de Visa Nova estamos indo para Botelhos foi muito bom ter passado esse tempinho aqui aproveitamos nos alimentamos lugar de gente boa também está sendo muito bom sempre é a mesma? Não é. Meus queridos, pela graça de Deus, estamos começando uma nova etapa da nossa vida, então em breve nós vamos conhecer mais pessoas, assim, fisicamente falando, para dar um abraço, dar um aperto de mão, certo? Então comente aí, tem o um WhatsApp no vídeo, é só entrar, conversar com a gente, inscreva-se no canal, comente, compartilhe o canal e vamos saindo e vamos pegar a rodovia para irmos bem. Go oh, on. Okay.